Senhor Primeiro-Ministro, eu concordo consigo quando diz que não é só a Ucrânia que tem que fazer o seu trabalho de casa, é a União Europeia que tem que fazer o seu trabalho de casa. E isso passa certamente por rever a maneira como funciona, do ponto de vista institucional, também como julgo saber que concorda, porque o afirmou uma vez aqui em plenária, do ponto de vista da revisão dos próprios tratados. O que eu não consigo entender tão bem é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus eh, já aqui numa sessão no Parlamento, disse que não achava que devêssemos avançar para uma convenção para mudar os tratados. Nós não podemos servir à Ucrânia aquele prato tão português que é a pescadinha de rabo na boca, em que não entram porque não fazem o trabalho de casa, se fizerem o trabalho de casa não entram porque nós não fizemos o nosso. E, portanto, queria perceber exatamente qual é que é o seu raciocínio em relação à revisão dos tratados. A mesma coisa em relação ao trabalho de casa que nós, Portugal, temos que fazer, uma vez que uma União Europeia com a Ucrânia será muito diferente do que há sem a Ucrânia e num momento em que grandes países da União Europeia se puserem de acordo sobre a entrada da Ucrânia, não é uma dinâmica que se possa parar. Nomeadamente, não sei se gostaria de saber mais sobre a sua ideia sobre as ajudas de Estado. Poder, podermos ser mais flexíveis em relação a elas, mas mais proporcionais. A verdade é que, proporcional ao PIB que elas sejam, há países que têm mais largueza orçamental e países que têm menos. Portanto, o que nós precisamos é de um PRR permanente e também, evidentemente, isso não é fácil, mas temos que ter uma estratégia para o tempo.